Já tá legal pra eu gastar no instrumental Que é clássico, que é clássico, que é clássico é E a qualquer beat eu tô apto Eu encaixo com vocabulário Mas mano que esse é fora do comum Tu fica tudo porque é animal E aí de buto, você lembra da batalha do real, mano? Primeiro eu vim assim, tu tá ligado? Esse é o café do flow incorporado No mic fica marbolado Mas mesmo assim pra encaixar no beat do pop é gente pesado Mano, fala pra mim qual vai ser Bota ela na minha frente e manda ela descer. Eu amo todas elas E vou conquistando as minas Descendo ver que vi viela Porque eu vim lá do tijolinho Seguindo no meu caminho Meu mano solto o beat num desalinho Eu morro do TJ Só os comedores de Jota, Meu mano pega esse verso E no teu papel anota porque é foda Eu ainda vim lá da ilha Junto com minha família Seguindo com a minha quadrilha E pra representar Quem fecha nessa porra É o Capê o Candinho o que é o classe A Pra vocês entenderem que daqui a pouco vem o som Bagulho tá fino e vai ficar bom Enquanto isso, pra vocês terem uma noção Não me envolvo com facção Nenhuma Mas mesmo assim eu sou cria Passando pelo rolha numa noite fria E nem me prendo nem naquilo que me rio Mas me amarro mesmo está um argata no cio Vem é legal Tu já viu uma parar pra tu e falar assim Miau Pra tu não, eu nunca vi Mas pra mim elas vêm direto quando acabo com esse frio Tá ligado? Valeu rapaziada só pra prosseguir a levada, tá bom? Porque mais uns 10 minutos O Cape pode fica puto Mesmo assim com conteúdo Que eu jogo os versos avulso Avulso? Não sou caçador, mas já peguei uma mina que era um urso Caralho, essa mina foi foda Era cheia de barriga grande, um bagulho que me incomoda Mas caô, eu faço papo agora que nunca desalinha Rima vem sozinha que caminha, eu também me amarro numa gordinha Igual nos tempos que os caras falavam que eu dava pizza pras mulheres Fazer o quê? Se é isso que elas preferem prefere, preferem, eu falo aquilo que convém Enquanto isso vinha de Bangu até a ilha dentro de um trem E num vagão? Tinha é quatro blaze quem combustão aqueles pokémon que eu pego, caralho, vacilação. Às vezes é foda quando eu tô louco, pego uma menina feia mas e aí? Pegar a mulher já tá dentro da minha veia, não ligo não, pode ser preta, loura, morena, vem que tem. Se tu tiver grávida, porra, é moca no neném, estilo funk que eu faço. Caralho, na moral, meu mano, tá na frente, eu ultrapasso. Já é, já é, É... Meu Twitter é PK Freestyle. Não, meu Twitter é PK Freestalheiro, meu Instagram é PK e meu Facebook é Pedro Henrique Benja. Já rapaziada, é o ritmo, é a putaria, é o rap, é o funk, classear nessa porra.